Eu estava pensando o seguinte Que foi é, o que deu origem a essa palavra Se você não pensar Não sei se você já, já percebeu Mas se você não pensar Você nunca vai ser inteligente Não tem como você crescer Intelectualmente Ser uma pessoa melhor Se você não parar para pensar Para refletir Se você não filosofar um pouco Não parar para medir algumas coisas Que você faz Ou porque as coisas acontecem eu estava pensando sobre como a gente economiza Algumas coisas que Deus nos dá né? Por exemplo, para o Jadson Deus deu um dom de fazer gol Eu não consigo fazer gol é, Nenhum Já fiz de barriga uma vez Mas para o Jadson Deus deu o dom de fazer gol Me diz uma coisa com sinceridade Jadson Você está no jogo, final de campeonato Final de campeonato Você já fez dois gols Aí a bola pinta de novo para você dentro da área Você olha e fala assim, não vou fazer isso não, vou guardar pro próximo jogo E toca para alguém, isso existe Se a bola tá na frente, o goleiro tá esperando, o que você vai fazer? Vai chutar, vai fazer o gol Mas tem gente, acredite se quiser Que pega o que Deus lhe confiou e deixa para outro dia Tem gente que tem a arma, tem o poder de fazer acontecer agora mas por mais insano que seja, deixar o gol pro outro campeonato numa final tem gente que está fazendo isso hoje. Esses dias uma pessoa jogou pra mim e falou assim, Tiago, a pessoa da minha equipe, olha, você não era para ter falado tudo que falou porque a gente vai ter um curso daqui a duas semanas e você entregou muito conteúdo. Não era para entregar tanta coisa porque o curso é fechado e aqui é aberto. Você não era para ter falado tudo. Eu falei, Deixa eu falar uma coisa. Eu sei, eu tenho certeza de uma coisa. Uma coisa eu tenho certeza Se eu der toda a arma que eu tenho hoje Que minha arma hoje é o conhecimento Eu não sei fazer gol Mas eu sei algumas coisas A minha arma hoje é o conhecimento Então se eu entregar todas as, tudo que eu tenho Amanhã eu sirvo um Deus Que pode regenerar, recuperar Que pode colocar tudo de novo Quanto mais você dá Mais você recebe Agora, quem me garante que eu vou estar vivo amanhã? Se eu não entregar o que eu tenho hoje Quem me garante que eu consigo entregar amanhã? Se eu não entregar o que eu tenho dentro de mim agora Quem me garante que amanhã você me escuta? Porque você está me escutando hoje Ninguém me garante que amanhã você vai me escutar O primeiro problema que acontecer na minha vida É você para de me escutar E o que eu entreguei Só valeu até o dia que eu entreguei Como qualquer um que está aqui só faz até onde as pessoas permitem. O dia que pararem de ir no estádio, acaba o futebol. O dia que pararem de pagar ingresso para assistir um cantor, acabou o show. Existe a possibilidade, ali, de você estar tá num evento e te avisa só: isso aqui vai ser o melhor evento da sua vida. Prepara essa oportunidade. Tá? Todos os produtores mundiais estão aqui. Aí você sobe. Fala assim, Mas hoje eu não vou cantar, eu vou descansar não Vou deixar essa para uma próxima Canta aquela então a... Essa que você cantou aqui do, da... Me ajude a melhorar Não, não, não eu só vou, eu vou guardar Para uma próxima oportunidade Existe guardar o teu trunfo O teu melhor para a próxima? Existe, você está guardando Eu vou te provar isso É que quando eu dou um exemplo claro Como fazer gol ou deixar de cantar uma música Eu falo, é verdade né que burrice deixar para outro dia, mas nós fazemos isso todos os dias quando não entregamos o que Deus mandou a gente fazer.